Nossa primeira eliminação é você, Kelly. Esse é um BBB aberto, escancarado. Quem se fecha vai sair. Não tem jeito. O público entende quase como uma desistência. Eles sentem isso também. Então é você que fica. Se abra, se imponha. Senão semana que vem é você. Você já sacou, quem sai hoje é o Bill. A rigidez não é sinônimo de força no Big Brother Brasil. Rigidez significa que você vai quebrar. O jogo vai te quebrar. Então, Fiuk, Sarah, quem sai hoje é o Nego porque quando você entra Você entra pra tombar Seja lá o que for Quem sai hoje é a Carol Então se você veio pra dançar Dança Você deveria ter dançado Quem sai hoje é a Lumena Quem sai hoje é o PROJOTA. Você tem que aproveitar. Não pode perder nenhuma oportunidade. Não pode deixar para depois. Quem sai hoje... É a Carla Dias. A resposta é nossa, deixa que eu anuncie. Então. Mas é difícil, né? Quem sai do jogo hoje? É a Sara. Hum, fica tranquilo. Quem sai do jogo hoje? É o Rodolfo. Ai, o público mandou a resposta então. Quem sai hoje... é a Thaís. Gente, tão tranquila. Não cogitou a hipótese de ir embora. Não quer ir embora. Quer muito ficar. Me deixa ficar, pelo amor de Deus. Eu não vou desistir. Eu vou ficar até o fim. Aconteça o que acontecer. Ficam! No nosso jogo hoje ah, e Gilberto Pai, você tá eliminado hoje Que discurso, Thiago Meu Deus Porque foi por causa dela que você Entrou no bebê. Sai do jogo hoje Quem tem muita força E deveria ter usado bem mais Quem sai hoje é o João Ele tá derrubando o detalhe de brincar também, mas o público precisa fazer parte da sua brincadeira. Você precisa sempre conversar e contar por que, que você está fazendo o que você está fazendo. Quem sai hoje é a Vitória. Nossa, no final eu entendi muito. Pode se apaixonar, pode chorar, pode fraquejar! Tá tudo bem. Com respeito. Quem saiu hoje é o Arthur. O quê? Meu Deus. Nosso carinho, a Poca. Obrigado por tudo, Poca. Gil do vigor. <risos> Obrigado. Obrigado.